Leonor Tavares, campeã de Portugal do Salto com Vara, recupera assim o título nacional. É o seu quarto título. Como é que se sente? Uh, muito bom, porque uh, faz muito tempo que não saltei assim e uh, eu estou muito contente de, de recuperar o título. Foi mais importante. Como é que correu a época que passou? Uh, vendo em retrospectiva, fale-nos da época que passou. A época foi muito complicada. Este ano, porque tive uma lesão na, na mão, e depois, agora já recuperou e está melhor. Está melhor, a Leonor está de volta e vai a Zurique representar Portugal. O que é que podemos esperar da Leonor? Eu espero, antes de tudo, de mim mesmo de entrar na final. É sempre o objetivo que, que está a procurar. E uh, o objetivo mais importante é entrar na final e eu estou contente de representar o Portugal, mais uma vez. Muitos parabéns.